Hoje nós vamos conhecer... El Dourado Vile É o que vamos ver, especialmente Tem uma prainha lá Nunca fui daquele lado do rio Não na beira, exatamente Vamos ver The birds are singing The flowers are blooming What a beautiful day for coming Esquisitíssimo esse lugar para se estar Sinistro, perigoso mas em 10 minutos O ônibus deve estar aqui Olha, isso aqui abre também Saudades de Manaus Bastante igrejas. Here we go. A primeira coisa que eu quero ver é o que é isso é um tipo de igreja o motorista deve estar tá rindo de mim tipo assim onde é que eu estou não faço a mínima ideia calma que é preço isso que existe o Google Maps eu vou voltar a avenida principal do Conde de lá a gente vai caminhar um pouquinho vai ver como são as coisas vai receber olhares tortos essa coisa né olha olha aquele gol quadrado paradinho né? escuro no cá. não tem absolutamente nada acontecendo na principal eu também não acho nenhuma internet aqui mas olha eu tenho mais e mais vontade de já e eu não acho que vai ter um estabelecimento para fazer isso Olha aqui máquinas. Né? Ah, vidro né? quebrado o que aconteceu tacar um tijolo aqui pelo amor de deus casa e construção diz ele tá precisando mesmo Creepy post. é um asfaltamento de tamanha qualidade bom para lá meio que tudo acaba então a gente tem que entrar aqui <tos> Pode dizer pra você se avenida para ser muito mais legal pela internet. Mas menos aqui nós temos um mercado. No entanto, péssimas notícias. Como aqui é fora da capital, não necessariamente tem net. Então não tem hotspot net, claro. Se não tem net, claro, eu não tenho internet. Eu não botei crédito. <risos> Take it higher Que susto pessoas vindo aqui em tal. Eu Quintal I'm o único ser humano vivente filmando aqui. Nobody has ever seen an outsider. And let me tell you, I have no doubt it's gonna be a long, long day. We've come a long long way. Okay, now that I've just sat down in front of people and just applied sunscreen all over but in public. How weird. Now I can proceed with my day with some. Bacalo. Os vacalos estão soltos? Gente, olha o lixeiro, o lixeiro é igual. Dogs hate me. What my speaking language is sound like a brazil That's so bad. Eu perdi, eu ia contar. Uma, duas, três, na quarta eu entro, mas agora eu já perdi a conta. É legal que tem umas motos de segurança privada pra lá e pra cá, que afinal nunca ia ter a polícia passando aqui assim. Coisas são tão doadas. Um bocadinho de bambu aqui Da espécie que tem na redenção Não é do que tem lá em casa Seja seja, cresce amarelo É essa rua que a gente vai pegar É essa, tem portões de um castelo Eu não tô nem brincando, olha aquilo Prince <risos> of Persia Onde é que eu tô me metendo? Tem barcos, aqui tem Fusca Completamente abandonado ali só Uma van Não conta pra ninguém eu Preciso saber o que tem nesse castelo Bom, não tem nada realmente Vai ter um cachorro latindo pra mim é que eu tenho que passar aqui olha então tava tipo invasor Cheguei perto de amigo Ele não tá latindo pra mim, mas É ele que tá agora que legal esse castelo aqui, encontra um castelo no outro lado do rio Guaíba, que, que é isso? Não é uma formação antiga, isso aqui é uma construção moderna, bem moderna. Essas pedras cortadas aqui. Basalto, eu acho. Chegamos na incrível praia. Olha, realmente tem muita faixa de areia aqui, achei incrível. Uma construção de caráter duvidoso. Ah, uma capelinha. Tem uma santa ali, algo do tipo. Tem aqui é a zona dos trabalhos. Olha que interessante, a raiz dessa árvore cresceu tanto que partiu o concreto, ela caiu, mas continuou viva. Nada a bala. Tem uma quadra bem grande. Banquinhos, aqui já tem uma praça, tem uma placa da prefeitura ali, talvez. Foi pã indica água como imprópria, mas essa última testagem foi sei lá quantas. Estranho estar sozinha aqui sem conhecer nada Eu não sei aonde que eu tô invadindo A propriedade privada de alguém Ou a vizinhança Eu não sou muito simpática eu não dou bom dia pras pessoas Não puxo conversa Então não conhecendo aqui ainda muito bem Um pouco estranho Mas eu acho que se eu pegar confiança suficiente É um lugar legal Ou pode ser pelo menos é pra cima é um lugar legal Mas aqui também, vamos sentar aqui, comer um pouquinho Meu dente quebrou e eu tô comendo chocolate ou oh, calma, não sei antes apresentar pra vocês Os chuveiros que nós temos aqui A última tecnologia não, Eu achei simplesmente incrível, excepcional Absolutamente Então o que tá acontecendo aqui são aulas de canoagem Gratuitas às terças E quintas, o que eu achei incrível Uma atividade interessante em qualquer lugar, mas aqui não lota né? Dá para as pessoas ensinarem direito Mas olha, eu acho que nada impede eu morar em Porto Alegre Se eu quiser vir aqui todas as terças Quintas ou sextas, não lembro, mais. Interessante, isso aqui queimou, mas tá de pé Bonito, queimar a madeira é uma das formas De melhor preservar ela, queimar a parte de cima No caso, então isso aqui provavelmente vai ficar aqui Por um bom tempo, essa praça tem Muitos bancos, muitos, muitos, muitos Eu não fiquei com medo desses molecotes aqui Porque eles parecem todos ter uns poucos anos E não desenvolveram força o suficiente ainda para dar em mim, um relógio d'água no lugar Mais improvável possível Para onde agora? Para o refúgio não, meia volta eu vou ver. Aquela rua tem mais rua. Eu vou ver onde é que ela tá. Se cair, eu caio dentro do esgoto. Confirme, tá isso? Firme o suficiente, meu Deus. Será que eu arrisco? Como eu vou ter certeza que está tudo bem? Eu não sei, eu não tenho como ter certeza. Isso é loucura. É puro esgoto é uma piscina de esgoto embaixo. Cadê os suportes? Ah, vai ter muito concreto aqui. Confirme, tá isso? Bastante. Confirme, tá isso Bastante também, embora nem tanto Calma, não é nada a temer, não é nada a temer Não é nada a temer, é só esgoto Símbolo do BTS Nada a temer Não tem nada caindo aqui Tudo em perfeito estado Xira, aqui tá realmente perigoso Mas é por isso que nós vamos continuar Olha, seria muito interessante poder ir até aquela, aquele ponto ali. Será que eu consigo? Foi sem salva. Não acredito que eu fiz isso. Eu sou completamente maluco. Olha, tinha mais um pedaço aqui, olha. Infelizmente a estar tudo debaixo d'água. O que, que eu quero mostrar para vocês? Lá o Estádio Brasília, os amor das antenas atrás dele, aqueles prédios para lá são do Barra Shopping. Olha que interessante Porto Alegre vista nessa distância e eu aqui nesse chão completamente destruí, passando por cima do esgoto literalmente. Os lugares que eu me viu. <risos> Who do you think I am? A bitch. Que é isso? É o que deu origem ao é nome do bairro? Não sei, mas é bonito. Quase tão bonito quanto esse telhado triangular. Se não encontro eles de novo. Oi, velho. Eu vi esse lugar. Leve a impressão que eu já passei aqui Olha, de desgraça O mercúrio pronto pra ser dispersa Se bem que é de LED ou é Essa aqui é de LED, eu acho Se não for, mercúrio Ó, isso aqui é de vidro Pouco, né? Muito pouco Mas a quantidade é que contamina as coisas Eu vou começar a passar assim nas ruas Porque o entretenimento do bairro eu acho que já acabou Borracha Levorinho Era uma vez um GMC Que ali tem uma antena Isso é uma casa bananada É tudo bananada Caminhão, casa, tudo Nossa, um caminhão comprido Walking in the back of Existem formas e formas de mostrar o relógio d'água Madeira grátis Caixote grátis, mesa de jantar, olha Feno grátis As pessoas são preguiçosas Estão jogando mais de bicicleta Tem cidades pequenas, onde o podia tá caminhando Tão perto que as coisas são Olha, agora tem gente na parada Legal Na cidade grande, precisa de longas distâncias Aí não ano de bicicleta, muito menos caminho. Não garotada, hoje a partir das 15 horas, em frente à Join Papelaria, troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo! Troca, troca de figurinhas? Figurinha. Olha é o patrocínio aqui, de incrível! Desperdício de energia acontecendo em 19. Conceito, ó. Nessa cidade se distribui material de construção assim, tipo, que se dane. Ah lá vem! Aqui tá o bicho. Bonito, bonito. Barulhento, barulhento. Eba, incrível pista de.. Não dá pra chamar de pista de skate, né? Tá muito.. Muito.. Tá mais pra pista de BMX. Essa é uma mulher alguma vez mais grossa que eu. Me senti incluída da desordem em progresso. Vamos vamo conferir aqui. Dá pra ver tudo, né? Tá nem gravado aqui, é só uma tintinha. Vai sair tudo, infelizmente. Não vou nem dar valor. Vamos, vamos fazer uma pedrinha, velho. Uma pedrinha com inscrição, não outros tipos de pedrinha. Você pode ter pensado. Cavalos. Esse F. É. Bom e velho orelhão. Fico com vergonha de ver se funciona. São ovelhas... Ovelha negra... Ovelha cabrito... Incrível! Incrível! Eles estão soltos! Vamos atravessar a rua! Venha! né? né? Mé. Mé? Não! Ei! Amiga! nossa nave já está aqui esperando para a decolagem uma casa Tá cedo, mesmo caindo pedaço. Sem você eu não vivo. Lasca velha. That's what they call a camera. Meu Deus do céu, o que é isso?